A 2,35. E o que, que é sênio? Não sei. Moça? Você De vai novo pro... você? Você vai pro cinema? Sim, eu estou pensando em ir ao cinema. E quanto é o tá cinema em Panamá? Olha, eu não sei, deve ser muito caro, mas eu posso perguntar à moça que quanto custa o cinema em Panamá. Você pode dizer o preço ali, ó. Ah, Preço das sessões? Sim. Ah, ok. Você Como quer você... comprar um, um cinema, moça? Não, parece que é você que quer comprar um cinema. Então, deixa eu falar pra vocês aqui. Ah. O preço menor de idade tá saindo a e 3,50, 3, 50, 3 uh -huh. dólares e 50 centavos. O adulto tá saindo a e 4,75. E o sênio a 2, 35. e 2,35. E o que é sênio? Não sei. Você não sabe, moça. Ah, sério? sênior, Ah, rubilado, ter... desculpa. <risos> Aposentado e pessoas de terceira idade. Aposentado como essa pessoa que tá me perguntando aqui? Sim, como esse aí, ó. É para você. O sênio é para você. E Tene 3D aí? Sim. E Tene já, já já tô falando em espanhol, viu, moça? Sim, também tem sessão em 3D. Ah, tá bom. Muito obrigado, tá? De nada. E como é que eu faço para ganhar dinheiro para poder ir no cinema aí em Panamá? Ah, então. Vou te explicar. Graças. Vou te explicar. Hum. Caso você queira morar no Panamá e ganhar em dólar, o link está aqui na descrição, ok? Mas eu preciso trabalhar em qual empresa, moça? Nenhuma empresa. Ah, tá. Senhor, eu posso ir pro cinema agora? Hum, você vai me dar uma pipoca? É, não, só para você. Se você for comprar... Chata.